Pessoal do, do, do Escolar aí ó, acidente gravíssimo aqui na João César de Oliveira, tá? É, pertinho do hospital, do hospital, aqui ó, tá? O ônibus, o ônibus caiu aqui dessa ponte aqui, daquela rua que vem do Bernardo Monteiro aqui, do do olha tá, o ônibus aí ó, caiu lá embaixo, tá? Gente ferida no um momento, é, evita a gente passar no local, tá? Gente, o ônibus caiu até agora do viaduto da John César